E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, eu tô aqui para ensinar vocês como comprar suas PokéCoins para você colocar na sua conta do Pokémon GO. Bom, vocês já viram aí, eu lancei um vídeo mostrando eu gastando PokéCoins lá no meu Pokémon GO. E Muitos de vocês ficaram na dúvida em como fazer, como você vai fazer para comprar, como você vai fazer para colocar o um gift card na sua conta e fazer a compra, enfim. Hoje eu vou fazer um tutorial bem rápido e bem simples, até porque é um processo bem simples de ser feito. Hoje eu vou ensinar a vocês então como você vai colocar as suas Pokécoins no seu jogo Pokémon Go, beleza? O mesmo vale para você fazer para resgatar os seus gift cards para Clash of Clans, para Clash Royale e para qualquer outro jogo de celular, beleza? Então vamos lá. Tudo que você vai precisar fazer vai ser vir aqui no site portaldoscreditos.com.br, beleza? O link vai estar tá na descrição, então você não vai nem precisar escrever isso no seu navegador. Você vai se deparar com essa aqui, que é a página inicial do site Portal dos Créditos, que é parceiro aqui do canal, que é um site que todo mundo sabe que é de extrema confiança. Milhares de pessoas compram aqui e saem muito satisfeitas. Então eu certamente recomendo para você que quer comprar em um lugar de confiança o Portal dos Créditos, beleza? Vocês vão poder notar aqui que logo aqui nessa primeira parte aqui, ó, você vai encontrar o, o símbolo do Pokémon GO para você fazer a compra do seu Gift Card. O mesmo vale aqui para Clash Royale e todos esses outros jogos que vocês vão poder ver aqui, se você rolar o site até, até aqui embaixo, você vai poder notar uma grande quantidade de jogos. Tem Clash Royale, Clash of Clans, mas enfim, o método é o mesmo, porque os Gift Cards são os mesmos, vocês vão entender daqui a pouco. Você vem aqui em Pokémon GO então, clica no carrinho de compras, você vai se deparar com essa outra página, tem aqui o Pokémon GO, alguns detalhes, e aqui você vai encontrar os principais Gift Cards para você colocar na sua conta, ok? Então vocês vão encontrar, se você tiver um iOS, um iPhone, você vai encontrar gift cards para iTunes, né, que é a loja da Apple. E se você tiver um Android, você vai encontrar aqui um gift card, um Google gift card, que é para você colocar na sua Google Play Store. Eu vou simular uma compra de cada um para ficar ainda mais fácil para vocês, ok? Lembrando que quando você faz a compra, você vai receber no seu e-mail, em poucos minutos depois que você realizar a compra, que é uma das grandes vantagens do portal dos créditos é que você recebe isso praticamente imediatamente depois que você realiza a compra, você já recebe os seus gift cards, qualquer hora do dia e da noite. Então vocês vão poder notar aqui que do iTunes tem uma compra a partir de 10 dólares notem aqui a diferença que o do iTunes está o valor em dólares e o Google Gift Card está o valor em reais. Entretanto, ambos vocês vai você vai pagar em reais, você vai poder escolher o método de pagamento, enfim. Vou simular uma compra aqui do do iTunes e também do Android, ok? Então eu vou clicar aqui no carrinho, vou adicionar esse gift card no meu carrinho e aqui eu posso escolher continuar comprando ou efetuar o meu pagamento. Eu vou continuar comprando, vou adicionar também um de Android. Continuei comprando, agora eu vou clicar no carrinho aqui de R$30,00 e beleza, agora sim eu tenho um gift card de 10 dólares no meu carrinho e esse de R$30,00 lá no meu carrinho também. Agora eu vou efetuar o meu pagamento. Beleza, eu tenho aqui os meus dois gift cards, já tá aqui com o preço e adicionado o valor de imposto que é cobrado, ok? Agora você pode vir aqui para baratear ainda mais. Vocês vão poder notar ali que o valor total está de R$ 75. Reais. Vocês vão poder colocar aqui ainda ó, Gordinho Clash no cupom de desconto e coloca salvar. E agora, depois de utilizar o desconto, vocês vão poder notar que o valor caiu de R$ 75,50 para R$ 70,95. Ou seja, é um cupom de desconto a mais. E quanto mais você gastar, maior vai ser esse desconto, beleza? Então você coloca aqui seu desconto, você vai agora em finalizar a compra. O Portal dos Créditos aceita praticamente todos os meios de pagamento. Agora você vem aqui, faz o seu login, ou você faz o seu cadastro, no caso eu já sou cadastrado, então eu vou fazer o meu login na minha conta. Mas tudo que você precisa fazer, é fazer um cadastro aqui. Depois de realizar o seu cadastro, você vai fazer o seu login. E depois que você fizer o seu login, você vai se deparar com todos esses métodos de pagamento. Então olha aqui, você tem aqui o depósito em praticamente qualquer banco, você tem aqui o boleto bancário que você vai imprimir e você vai poder ir numa lotérica ou no próprio banco e fazer o pagamento. É muito simples, você imprime a folha, vai com o dinheiro na lotérica e fala, eu quero pagar essa conta. Entrega o dinheiro e pronto, você já vai ter pago. Você pode fazer o depósito online, você pode usar pontos que você acumula no portal dos créditos para fazer a sua compra, e você também pode usar o PagSeguro, que é por cartão de crédito nacional ou internacional, não tem diferença. Ou seja, você não vai precisar de um cartão de crédito cadastrado para fazer é, transações internacionais, o que é um dos empecilhos que muitas pessoas sofrem na hora de fazer compras no celular, né? Então aqui você vai poder comprar o seu gift card sem precisar se preocupar, porque o PagSeguro aceita qualquer cartão de crédito, ok? Finalizou sua compra, você vai receber no seu e-mail os seus gift cards e eu vou lá te mostrar. Pessoal, então tá aqui. Uma vez que você fez a compra e ela foi finalizada com um sucesso, você vai receber um e-mail como esse aqui na sua box. Pode ser Hotmail, aqui eu tô usando o meu Gmail. Você vai abrir o seu e-mail e esse vai ser mais ou menos o e-mail que você vai receber. Vocês podem notar que tem aqui um gift card e tem o código do gift card e mais embaixo eu tenho aqui o meu código do meu gift card do Android. Além disso, tem um link que se você clicar, vai abrir um mini tutorial, caso isso aqui não seja suficiente para você aprender como fazer, tem um mini tutorial que o Portal dos Créditos te envia para você resgatar esse código, beleza? No Android é muito simples, basta você abrir o seu aplicativo da Google Play Store, selecionar a aba Resgatar, colocar o seu código e confirmar. Pronto, você já vai ter adicionado o crédito na sua conta. Caso você tenha iPhone, o processo é um pouquinho mais complicado. Você vai ter que ir na sua App Store, arrastar sua App Store até o fim, abrir o seu ID Apple, como vocês podem ver, eu já tenho aqui um certo crédito. Você vai fazer login no seu ID, você vai clicar na primeira opção para você, se você estiver na loja brasileira, vai estar tudo em português. Uma vez que você abrir aí a sua conta da Apple, eu, você vai ter que mudar o seu país, né, a sua região, para os Estados Unidos Então você vai clicar aqui em país e região Posteriormente em trocar país e região E escolher os Estados Unidos da América Clique em seguinte Clique posteriormente em Agree Depois em Agree novamente Selecione a opção de cartão de crédito none E aonde está escrito Code Embaixo da opção iTunes Gift Cards and iTunes Gifts você vai colocar o o código que você recebeu no seu e-mail depois você vai colocar ali o seu o seu título você pode colocar senhor senhora colocar o seu nome o seu endereço o seu código postal e vai clicar em next e agora pronto é só acessar o seu jogo ou aplicativo e clicar para comprar o produto que você desejar caso não funcione você pode rolar a aba novamente até embaixo Colocar aqui Redeem, fazer login na sua App Store novamente. E nesse lugar que vocês estão vendo, você vai clicar e digitar o seu código. Uma... Feito isso, você clica em Redeem de novo e você vai receber essa mensagem: You successfully Redeemed your code. Your Apple ID has been credited with $10. Ou seja, você colocou 10 dólares na sua conta. Feito isso, basta você abrir o seu Pokémon GO. Ou o aplicativo da sua escolha e fazer a compra normalmente. Ao invés de cobrar de um possível cartão de crédito que você não necessariamente tenha que ter na sua conta, vai cobrar daqueles créditos que você tem. Ou seja, você colocou 10 dólares, né? Você vai ter o direito de comprar aqui até 10 dólares em Pokécoins. No meu caso aqui, como eu coloquei 10 dólares, eu vou poder comprar 1.200 Pokécoins. Vocês podem ver que é 9,99. Você confirma sua compra e. Ok, você acabou de comprar 1.200 Poké Então é isso pessoal, espero que tenha ficado claro e simples de vocês entenderem. Qualquer dúvida, não se esqueça de deixar aqui nos comentários, que eu tenho certeza que caso eu não te responda, alguém vai acabar te respondendo, então sempre é bom vocês deixarem aqui nos comentários, eu vou tentar ajudar a maioria de vocês. Não se esqueça de usar o cupom de desconto Gordinho Clash tudo em minúsculo, como vocês viram no vídeo, pra ganhar aí... 8% de desconto em qualquer compra de gift card lá no portal dos créditos Lembrando, esse mesmo método vale para qualquer aplicativo que você queira comprar Então não é necessariamente Pokémon GO Você pode gastar esses gift cards com Clash of Clans, Clash Royale, Pokémon GO Você vai fazer o uso que você quiser desse dinheiro que você investiu É óbvio que nem todo mundo é a favor de investir em jogos Mas caso você queira investir na sua própria diversão Tá aqui a minha ajuda para vocês Espero realmente que eu possa ter é, clareado essa questão que às vezes é meio difícil para as pessoas entenderem no início não se esqueça de deixar o seu like se eu te ajudei se inscrever se você gostou do conteúdo e quer assistir mais vídeos aqui no canal e compartilhar esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que tem dúvida não sabe como fazer esse investimento não sabe como resgatar esses gift cards galera antes que eu me esqueça o portal dos créditos prometeu que caso esse vídeo tenha muito like e tenha muita gente é, comprando gift cards lá, eles vão acabar sorteando aí 5.200 pokecoins pra galera que comprar, beleza? Antes que eu me esqueça, já tava me esquecendo. É isso, espero realmente ter, que eu tenha ajudado vocês dessa maneira. Todos os links que vocês precisarem vão estar tá aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, falou, um grande abraço do gordinho galera e até a próxima!